Ok ah! Concorda que esse é o melhor vídeo do canal? Não. Hum? Não, não, não. Tu concorda que esse é o melhor vídeo do canal? Uhum. Olá, eu me chamo Julia e esse é o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo. E hoje, eu e a Luísa, Luísa e eu, vamos experimentar miojos de sabores diferentes, exóticos, raros, não sei, classifiquem do jeito que vocês quiserem. Não esqueça de deixar o um like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba juliacristina.underline. Siga a Maria Loisa também, porque ela tá pedindo follow aqui. Vou deixar o arroba dela aqui também na telinha pra vocês. Fica até o final. Por quê? A gente tem aqui um miojo que se chama Hot Mexicano. Eu não consigo mostrar direito pra vocês, porque... É um a ah, gente cortou até onde a gente vai... Comer. A gente não vai fazer tudo, né? Porque são quatro miojos, então assim... Não dá pra comer tudo, porque a gente também não é um buraco. Eu fiz um pequeno estrago. É, Heloísa cortou o pozinho do miojo no meio, o que significa que tipo, se eu mexer muito vai cair tudo. E ele é picância 3. Então se você quer ver a gente entrar em desespero, em colapso e morrer aqui, fica até o final. A gente já deu uma cheirada assim, de gente, é péssimo. Não recomendo. É um dois, nove, nove, nove. Uhum. mas em relação. Embora. Aqui, né, eu e a Heloísa decimos, mas a gente vai começar pelo talharim. Uh, talharim, eu vou deixar aí na tela o que é. É tipo como se fosse uma massa. Uh, eu nunca tinha visto esse sábado de miojo. E ele parece ser tipo carne moída com macarrão. Então não deve ser ruim. Partiu fazer. E hoje concluído com o sucesso. Ele tem um pouquinho de cara de vômito. Eu não, eu não. É, não, mas eu tô mentindo. Ele tem uma carinha de comida de hospital. O que você achou, Elo? Eu nem comi. Não, o que, que você achou do prato? Tá ruim. Mas tu nem comeu? Vai. Nem gosto de nada. Sério? Deixa eu experimentar. Ok, vamos ver, né? Tem gosto de nada. Já acertou? Lu. Eu acho que é só mais dinheiro. Como? É? Porque tem gosto de nada. Gostei. Por quê? Gostei. Eu não gosto de nada. Me sinto só... decepcionada. Só ele tá aliciado, Lu. O estilo do macarrão, né? Uhum. Todo em curvinha. Então esse foi aprovado, né? Não tem nenhum gosto ruim. Provado. Aí o caldinho é gostosinho. Ok. O segundo sabor que a gente vai experimentar é o de curry. E tem que tipo, aqui atrás assim. Qual é o sabor do curry? Intenso? Forte? Apimentado? Não sabemos. Um, aqui diz que contém crustáceos, o camarão, caranguejo. Ovos, peixe, muita coisa. Então eu não sei o que esperar. Eu nunca comi curry, nada que tenha curry, e nem comi cup noodles, Então <risos> eu não sei o que esperar. Ó, o objetivo aqui agora é dividir o capo. Deixa eu mostrar aqui, ó. <risos> é muito nojento. <risos> é muito nojento. Né? Tem nada. Tipo, eu vou dividir isso aqui no meio. Segura aqui pra mim. Segura essa... Sim, eu vou tentar partir no meio. Sim. Gente, vê se isso aqui não tá parecendo ração do cachorro. Isso aqui, ó. Parece mesmo. Viu? Qual o plano? É colocar água aqui dentro e tampar. Isso. O miojo sabor bom ficou pronto, né, Luísa? Ele ficou assim. Me ajuda aqui que eu tô conseguindo puxar com a condição. Ah, não, pode ajudar, É assim. Estranho, <risos> deixa eu mexer. Isso aqui é normal? É. Isso aqui é normal ou tem que derreter? Eu tô na dúvida agora. Ok, gente. Eu tô com medo de ficar muito salgado, porque ele parece muito forte. <risos> Delícia, Não. Hum. Eu tô na dúvida agora Sim. é normal. Lembra que eu não encanto no bolinho, então eu não sei. Tá é gostoso desse. Tá bom? Tá bom. É um pouquinho picante. É? Não é bom? Hum. Tá bom. <risos> não é bom, não. Ainda bem que eu já tô com meu copinho de água reservada. Vamos lá. O cheiro é bom. Eu gostei do cheiro, Mariluz, não gostou. Não gostei de nada. Vamos lá. Ó, oh, tem um pedacinho de carne aqui. Vamos comer com um pedacinho de carne. É, que essa carne deve ser daquele. Não. Raça <risos> de cachorro. Imagina, raça de cachorro. A carne não tem gosto. minha boca tá começando a arder. O cheiro tá começando a me também. Então, depois de experimentar um miojo não tão bom, negativo, não gostei, Heloísa reprovou, detestou, a gente vai experimentar o de yakisoba. Eu nunca comi yakisoba, que comi yakisoba. É bom? Já teve uma impressão muito positiva. Aparentemente o um miojo tem vários vegetais e coisas chiques para depois irmos para o melhor, o rosto mexicano. Ok, é o cheiro como você nasce. tá <risos> né ah, não né o ah. que não que Não? é isso o é isso que isso o que é Não o é só picante Não é é, não é tão bom, bom, bom. Faz, tipo, não é incomível, é mas não é bom, porque eu acho que é tão bom, não é incomível, mas não é bom. Qual é a nota? Dois. O gosto muito. Eu comeria. Eu comeria mas... se eu estivesse passando fome. <risos> mas não engraçado, eu não estou. Amém. Agora a gente vai avaliar o calvinho. Não, tem um pouquinho pra comer. Não, não, não. Vou um pouquinho. É caldo é de miojo de carne. Não. É? Miojo de carne, não. É. Miojo de picanha. É. Nossa, Marido, tá muito nojenta. Eu gostei. O caldinho tá aprovado, mas ah, hoje não. E agora a gente vai para o melhor, né, Mariluísa? O mais gostoso. Hum? O hot né? mess. Hum. Nossa, eu tô cheio de um ser ruim. Esse aqui, qual tu acha? Esse, tu acha que ele vai ser o quê? Ela hum. tá preparando um copo de alho. Fica num copo de leite, na verdade, que para pimenta-leite. Tô partindo num copo de leite, desse tamanho, assim. <risos> desesperador. Ele é pimenta 3, picância alta. E ele é pimenta ralapeno, uma pimenta muito picante. Então a gente não sabe o que é. Não, se é pimenta já é picante, né? Não, mas é pimenta é que Ele não tem descrição que meus outros miojos, miojos. miojos. Mas, vindo do México, a gente espera tudo. Partiu, partiu cozinhar. Claro que eu fiz um, um de mantela, um certo de aqui. Isso aqui foi a Mariluza que rasgou no, ontem. E agora eu terminei de fazer a cagada. Sério, o cheiro é péssimo, gente. Esse cheiro é péssimo. Não, só por enquanto eu já não recomendo. Péssimo. Que viagem, cheira Mulher, cheira que um bem. Um pouco prato, gente! <risos> Mulher, cheiro de. Peraí, que tá com o boco pra Pera, pera, Não esqueça de deixar o like, e a gente vai fazer o um mexame. É muito... Tem cheiro de. Cheiro aqui pra tu ver, tem cheiro de macarrão. macarrão que macarron de cebola. Tem cheiro. Cheiro pra tu ver. Nossa, tu, tu tá entrando. Não, cheiro pra tu ver. Mulher, não tem não. É deixa eu ver quem. Não, deixa eu ver de uma calça comida. É? Ok. Péssimo, é a pior coisa que eu já comi, com certeza. Ai, que nojo, olha mas, É muito ruim. É muito ruim. É muito picante. Ai, que nojo, Camilo. Me... <risos> Obrigada, tô passando. Péssimo, péssimo. Nota. Zero negativo. Tá abaixo do zero. Hum. É muito picante. O cheiro é péssimo. Dá vontade de vomitar. Mas então foi isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, não surgiram mais nada que tenha pimenta pra gente, por favor. Mais surgiram assim, esse tipo de coisa. Agora é só com coisa doce. Um, me siga no Instagram. Qual é o texto do teu Instagram? Heloísa.underline. Silva. Underline. É ponta da mão. <risos> um beijo. Um queijo. Tchau. É a minha finalização. Então vamos lá. É assim, ó. Bom. Um beijo. Um queijo. Tchau. Valeu! <risos>